Bom dia! Então, tudo bem? Está mesmo escorradinho aqui com estas folhas, paralelo e verde no chão, está bonito! Está bonito para cair, para, cair, para partir uma perna assim um instante, não obstante, é não brincadeira não é? Mais areia! Ah, bem, então, a gente está bem! Agora vamos então fazer aqui um pequeno aferradorzinho... Eu acho que já vim por aqui mas... Isto é está tudo... Eu acho que tem os paneus um bocado gozinhos que isto... Eu não isto aqui a resbalar um <risos> é para isto que uma moto serve pessoal, e é por isto que eu pus estes pneuzitos estes scorpion rally, pirelli, scorpion rally str acham que com os painéis da outro que, que dá para fazer isto nunca na vida nunca na vida é e pronto e acabou aqui o off road junto à e espero que tenham gostado Sim. é assim espero que tenham gostado e façam também aí uns off roads e partilhem com o pessoal. Isto é bem off-road, isto é uma terra batida, oita. Bem, até o próximo vídeo. Peace and love. Fui! Se você travar desde aqui, tchic, tchic, tchic, tchic, tchic, tchic, travou isto tudo. Cá está. Mas se tivesse se não tivesse ABS, a moto provavelmente mal eu travaria. Mal eu travasse com o da frente, ela pff, deslizava logo. E eu partia-me logo todo. Ok? Malta! Pensem bem nisso.